Olá meus insolentes, vocês estão bem? Faz algum tempo que não venho aqui, não é mesmo? Pois bem, meus insolentes, se não sentiram minha falta aproveitem o resto de suas vidas, mas se sentiram, se preparem para o terror esta história que acabarei de contar, foi relatado a mim por um amigo, fiquei curioso e fui procurar mais a fundo, e darei um conselho se você tem mente fraca, por favor saiam deste vídeo, mas se estão preparados de verdade, parabéns, você acaba de perder seu sono. Aquele era apenas mais um fim de tarde para mim, estava tudo igual aos outros dias, fiz o jantar, meu irmão foi se arrumar para ir à escola, por volta de 21 horas eu fui dormir já que no dia seguinte eu teria aula, não consegui pegar no sono, então resolvi ficar deitada escrevendo. Comecei a ouvir ruídos, barulhos no telhado e um vento soprando bem forte, com o tempo acabei cochilando. Por volta das 22 horas e 20 escutei alguém bater na porta e chamar em voz baixa e abafada, como de costume fui abrir pensando ser meu irmão, já que ele sempre volta da escola a essa hora, estava com tanto sono que nem me preocupei em acender as luzes, quando abri a porta não vi ninguém ali, mas pude sentir como se algo tivesse passado por mim e me tocado, senti calafrios profundos e fiquei ali paralisada, então esperei meu irmão chegar para perguntar se ele ele não tinha voltado para casa mais cedo e pregado uma peça em mim já que ele estava sempre tentando me assustar, ele disse que não e me olhou como se eu estivesse louca ou algo do tipo. No dia seguinte por volta das 16 da tarde eu estava em casa com uma amiga e então ela me chamou para tirar fotos, fui pegar a câmera fotográfica do meu pai, a gente colocou a câmera em cima da minha mesa do computador, colocamos no modo automático e começamos a tirar fotos, atrás da gente tinha outra porta que levava ao quarto dos meus pais. Alguns dias, eu resolvi postar as fotos em uma das minhas redes sociais, e então, uma das fotos chamou a atenção de alguns amigos, fui ler os comentários, tinha alguns tipo, olha um fantasma na porta, olha, uma mão, e então li o comentário de um amigo, meu brica um fantasma está abrindo sua porta, eu morri de medo, meu coração acelerou quando vi que havia mesmo uma mão ali. Fiquei tão em choque que imediatamente apaguei aquela foto da minha rede social, fiz isso sem precisar pensar duas vezes. Então, procure saber quem está atrás da porta antes de abri-la. E ai meus insolentes gostaram de mais um vídeo. Se você gostou, dê um joinha e compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos fazer desse mundo o um lugar dos insolentes.